Nós, através de denúncia anônima, né, é, deslocamos ali na rodoviária, conseguimos abordar o um indivíduo e, através dele, a gente chegou nos outros dois, é, conseguindo a apreensão de aproximadamente um kg e meio de maconha, três balanças de precisão, dez é, gramas de, de cocaína, é, dois celulares e culminando com fato positivo para a Polícia Militar e para a sociedade. Certo. É, esses indivíduos são da cidade, são de Piuí? Um indivíduo é de Passos e dois aqui de Piuí, dois indivíduos da cidade de Piuí. Qual a idade deles? O de Passos tem 40 anos, os de Piuí tem 20 e 23. É, são pessoas, são novos, né? Sargento, e esta operação continua, ainda tem mais drogas para serem é, né, dessas pessoas, para serem descobertas? Sim, é, vamos continuar aí na, na busca para ver se conseguimos localizar é, mais drogas e mais indivíduos aí que participaram do tráfico. Aí. É muito importante a denúncia anônima, não é mesmo? Importantíssima. É, a sociedade ajuda a gente demais com essas denúncias, porque o tráfico está aí, né? E a gente precisa tirar esse pessoal do meio da sociedade. Então, se alguém souber de alguma coisa, ver alguma coisa estranha, pode ligar no 181? 181-190. É, 1603, deslocar, no quartel, tá deslocar no quartel, de todo jeito a gente denuncia, toda denúncia é bem-vinda. Tá certo, quero agradecer o senhor ter falado com a gente e parabéns à Polícia Militar por mais essa apreensão aí de droga. Ok, Roseli, muito obrigado e bom trabalho para vocês.